Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Eu não imaginei que eu ia acertar de cheio, quando eu comecei a elaborar um material chamado Desafio de 30 dias. A grande sacada desse material é você ter uma rotina de estudo, ou seja, um cronograma específico para uma técnica, onde tenha quatro pilares que eles determinam basicamente o meu jeito de tocar, que é ligado, que é sweep, que é two hands e é o economic picking. Aqui é basicamente a técnica que eu uso, 100% dos solos. Você tendo um bom sweep, um bom ligado, um bom two hands e a sua palhetada, no meu caso, o meu trabalho com economic picking, basicamente você tem esses quatro pilares que vão lhe ajudar a você tocar qualquer coisa. E nesse mês eu venho lançar agora o desafio de 30 dias sweep picking. Nesse material eu separei 60 aulas. Mas espera aí, aí você fala, pô, o material é de 30 dias e tem 60, a grande sacada é você estudar dois vídeos por dia, beleza? E a ideia é a mesma, 20 a 30 minutos por dia o bloco, certo? Logo, você tem dois vídeos para estudar, você pode fragmentar, estudar 15 minutos um, 15 minutos outro. Caso você já esteja fazendo também o desafio de 30 dias do ligado, que também a pegada é a mesma, de 20 a 30 minutos, você pode separar, ali você tem um estudo de uma hora, beleza? Eu dividi no site da seguinte forma, dia 1A, dia 1B, é a mesma sacada, é dia 1, ou seja, você tem o vídeo A e o vídeo B para você estudar. Cada vídeo tem tablatura interativa, onde você pode acompanhar a tablatura junto com o vídeo e a grande sacada é você tocar junto comigo e desenvolver a técnica até você finalizar os 30 dias. Beleza? Então é isso aí, está lançado o desafio de 30 dias sweep picking. Caso você queira adquirir esse material, eu vou deixar um link no primeiro comentário, na descrição do vídeo e também no card acima. Aí você pergunta, tem grupo de WhatsApp? Meu, tem grupo de WhatsApp para você esclarecer dúvidas. E eu mesmo estou lá nesse grupo ajudando o pessoal. Beleza? Então venha ser meu aluno aqui no desafio de 30 dias, agora sweep picking. Gustavo Guerra, Underboard.